O Portal AgroLink está aqui em Rolândia, no norte do Paraná, e o assunto de hoje é biofertilizantes. Nós estamos em uma fazenda e vamos conhecer os benefícios tanto para a produtividade quanto para o meio ambiente. E o pessoal já está ali nos esperando. Seu Odaí. prazer, tudo bem? Francisco. Tudo bem? A gente pode conhecer a fazenda, então? Com dúvida. Calma ali. A agricultura é tudo na vida, né? Desde pequeno que a gente começou, foi o meu viver. E o que eu consegui até hoje foi através da agricultura. Desde a infância, né? Meu pai toda a vida mexeu com a agricultura e eu fui crescendo e... Criei a vontade também, né? E dei continuar ali né? continuei tocando a, a, o que ele já vinha fazendo. Sou eu, meus irmãos, né? E todo dia a gente levanta cedo e começa, sai a equipe e vai para o trabalho todos os dias. Aqui é soja e pela idade ideal está muito boa. Não, Tem que cuidar muito bem, tem que cuidar com carinho, porque para plantar sai caro. Tem que ficar fazendo né? acompanhamento dos agrônomos e vendo o que falta, se tem alguma coisa, se tem alguma doença, algum produto que falta para sempre estar aplicando. Há sete anos, o seu Odair passou a utilizar biofertilizantes nos 600 hectares onde produz soja, milho e trigo. Os aditivos biotecnológicos auxiliam na fixação do nitrogênio, garantem mais eficiência agronômica, também controlam melhor as pragas, além de, é claro, serem aliados do meio ambiente. É uma empresa que a gente já está há 25 anos. É, no, no negócio de biotecnologia e, precisamente, no negócio de fertilizante, a gente já está há 20 anos desenvolvendo soluções biotecnológicas para o homem do campo. Neste espaço funciona uma fazenda experimental. Várias culturas são testadas na prática quanto ao desempenho dos fertilizantes em 12 hectares, divididos em uma área externa e em estufas. A ideia é que esse espaço futuramente também possa receber produtores para conferirem este desempenho. Identificamos as principais necessidades do homem do campo, o que, que são os principais desafios na produção agrícola, e aí a gente traz para cá para criar soluções biotecnológicas e aplicar elas nos nossos fertilizantes. Neste laboratório são desenvolvidos e testados novos produtos, processo criterioso que pode levar até cinco anos. Entre os testes está a busca de novos compostos orgânicos para compor os fertilizantes, como esterco bovino, suíno e bagaço de cana, por exemplo além de testes para diminuir a umidade da ureia no campo para melhor aproveitamento. Também há laboratórios com alta tecnologia para análise do solo, bioinovação para multiplicar micro-organismos e sequenciamento genético. Que benefícios o produtor pode ter usando um fertilizante orgânico ao invés de um adubo químico tradicional? Ótimo. Bom, é, a gente busca em si, essencialmente, fazer um equilíbrio biológico do solo. Nós entendemos aí que o nosso solos hoje, muitas vezes a gente já tem compostos minerais, né? a gente já usa fertilizantes minerais há muito tempo, então, em termos nutricionais, muitas vezes esses solos já estão suficientemente aí fertilizados, mas existem desafios. Então, aí a gente busca entender esses desafios, é, pesquisar micro-organismos que vão ser eficientes para essas causas e aí agimos então colocando esse micronície junto ao nosso fertilizante. Os biofertilizantes da Superbaque são produzidos com cama de aviário e gesso de construção civil para aumentar o cálcio e o enxofre. O processo reduz a extração de rochas da natureza, diminuindo os impactos. Eu acho que esse adubo aqui, ele aguenta muito mais a estiagem do solo. Se, se o solo... Se der uma estiagem muito longa, a, a, o produto aguenta mais tempo. E se der uma chuva muito pesada também, ele fica mais na terra do que o outro. O senhor percebe diferença no enraizamento, no controle de pragas? Sim, sem dúvida. Ele é, cria mais, e, ele cria a raiz mais profunda. O senhor indicaria? Sim, sem dúvida alguma. Sempre, toda toda vida eu indico. Para alguém que não usa, que comece com um pouco, como eu, para testar. Vale a pena? Vale, sem dúvida.